Negue-se a si mesmo, você pode mesmo, mas não pode negar que ele é, ele é a riqueza. Miserável, quebrou o voto da pobreza, mais miserável ainda. Eu falei para ele assim, você precisa ter uma família, ele falou, mas eu fiz um voto, um voto de castidade. Sabe o que, que é interessante? Ele quebrou esse voto, ele vai casar agora. Vai dar treta. Né? já é. Vai casar também antes do Marcos Paulo. É, vai casar antes do Fergoots. Pablo, por que, que você está falando isso? Quando eu vi o coração correto do Fergoots, eu falei: o senhor está dando um movimento de santidade no nosso meio. Eu não sou moralista, eu não fico cobrando nenhum comportamento de ninguém. Mas quando você anda cheio de Espírito, o Espírito Santo estremece o seu ser. O problema é que grandes homens de Deus, para reproduzir o que o Espírito Santo faz, cobra você para você andar certinho. Entende? Só que quem toca em você é o Espírito Santo. E quando vocês estão em unidade, não tem como isso não acontecer. Então tá alguém aqui, ó Que vai pagar cara ainda Eu vi a carta que ele mandou pro Vaticano Eu vi a resposta Pode falar? Pode mesmo? Sou livre ah, pare... O que é que eu tô fazendo aqui? Eu também sou livre, eu vou falar é o seguinte, eu vi a carta de resposta da igreja para ele, prisão domiciliar, vai para sua casa agora, está decretado sua prisão, aí ele veio e agora, o que, que eu respondo, eu falei, tudo menos por meu nome, e ele falou, eu sou livre, Gálatas 5, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, não isso, não aquilo, fazer o que né? Fala para eles, como é que esse é homem, para ter coragem de voltar atrás naquilo que não queimava no seu coração, que você foi confrontado. Eu queria que você falasse isso olhando para as pessoas. Faz aí, padre. Eu continuo chamando ele de padre, que para mim é um símbolo. Padre é pai. E ele vai ser pai de filhos, que voltou atrás naquilo que não foi chamado. Vai, fala. Eu não sei se você lembra, no penúltimo dia do casada de o Pablo pegou um cheque enorme Tem lá um milhão de reais, né? E ele pediu para cada um dos participantes Em frente dizer por que merecia ganhar aquele prêmio Naquele momento eu fiquei quietinho Porque eu disse para Deus Deus, por que, que eu mereço isso? Porque eu achava que não merecia O voto de pobreza, ele estava impregnado na minha mente e eu olhava e eu não mereço e ele, e ele falando mas você precisa falar porque você merece e aí eu perguntei a Deus eu acho que foi a maior besteira que eu fiz naquele lá, casa foi cá quando eu cheguei para Deus e disse Deus por que eu mereço e eu não sei se você lembra da resposta mas eu falei lá que Deus falou para mim você merece, porque você vai provar para todo mundo que esse voto de pobreza, ele não te pertence mais. Mas isso é muito bonitinho de escutar. Vocês não sabem o quanto isso trouxe de problema para a minha vida. Parabéns Esse é o problema do livre Eu não devia nem contar, mas como eu sou livre Eu vou contar Posso? Pode? Até minha mãe Foi contactada Para me parar Porque disseram Ele não pode falar isso Em rede nacional No Youtube, na internet Você tem que fazer alguma coisa Para parar ele todo o sistema se moveu para isso. E o que eu queria falar na sua vida era justamente isso. Quando você decidir ser livre, tudo aquilo que você viver aqui, e quando você decidir viver a liberdade, todo um sistema vai querer te parar. Vão ir atrás até das pessoas que são mais importantes. A minha mãe me ligava chorando, meu filho, o que é que você está fazendo? E a única coisa que eu sabia... Diz, sou livre, eu não devo nada a ninguém. Eu preciso ficar preso a pensamentos, a ideologias que não mais condizem com aquilo que Deus colocou no meu coração. E quanto tempo ainda você vai ficar preso àquilo que te disseram, e vai esquecer daquilo que Deus pede para você fazer? Quanto tempo? Eu paguei um preço e estou pagando, viu, Paulo? Não tá fácil não. Todo dia eu recebo uma mensagenzinha desaforada. Mas Imagina sabe o que? Hoje. Hã? Imagina hoje. Caramba. Passa seu Instagram, por favor. Passa o seu Instagram. Vai. Vamos fazer o assim, seguinte, como eu vou receber muita mensagens desaforada Quem está me assistindo e concorda comigo, manda uma mensagem não, não, não. É necessidade de aprovação, não manda, deixa ele levar só as negativas Vai, passa o Instagram Esquebra o Instagram dele aí no painel primeiro. Arroba Rogério Carvalho Oficial Oficial do reino. Oficial do O que é a sua Rio? última fala? Eu só queria, de fato, vocês Deixa o povo falar Cumpra o que Deus pede para o coração de vocês. que as pessoas perguntam, Rogério, você se arrepende de alguma coisa? E eu digo para elas, nem saudade eu tenho mais. Foi uma treta. Muito bom, viu? Obrigado. É o seguinte, vou fazer uma pergunta aqui, quantos irmãos aqui são católicos? Levanta a mão, levanta. Eu quero que vocês saibam, vocês são amados por mim que saber uma coisa, a Maria não é católica e Jesus não é evangélico, tá bom? Isso merece uma salva de palmas. Pablo, é o seguinte, eu quero seguir o caminho do padre, não siga, esse é o caminho dele.